Não se deixe vencer pelo medo de fracassar Muitas vezes é o medo de fracassar que nos impede de pelo menos tentar E é verdade que tudo pode dar errado que muita coisa má pode acontecer Mas também é verdade que pode dar certo e coisas boas podem acontecer Não deixe esse medo paralisar você Se nada fizer ou mudar, nada vai acontecer E ficará eternamente a pensar no que poderia ter sido Não queira viver de arrependimentos do que não fez arrisque, vá, faça acontecer enquanto existir vida todas as possibilidades estão em aberto então não passe sua vida sem procurar essas possibilidades